Terminando, nós estamos no, fi no final do ano, 2022, dezembro. E hoje é o dia 21. É. 20, né? 5 dias para o Natal é. e 12 dias para o final do ano, né? 12 dias. Ó, oh, deixa uma mensagem para os francanos aí da sua luta, da sua Vai. garra, desejando um novo ano. E eu quero desejar um bom Natal a todo o povo, francano, região do Estado, do, do Brasil e de todo mundo, um Natal feliz, com muita paz, muita saúde, e que essa data do Natal, esse espírito natalino, prevaleça o ano todo. Não vamos fazer esse coração tão bom só no dia do Natal, não. A vida inteira, o ano todo, né? É. E desejar um ano de 2023, muita saúde, muita garra, e os governantes governam o nosso país com dignidade, né, com, com, visando a nossa população, né. Isso é o que precisa. Aí vai muito bem, dar emprego para todo mundo, fazer as coisas girar, né. Seja qual for os governantes aí, ajudar o povo governar direitinho. Isso aqui é o futuro do mundo, isso aqui vai ser uma, a potência do mundo, do nosso país, né? O Porque aparecido. Ou seja, muita saúde, muita paz, e muita carra, <risos> e que as coisas corram tudo bem, e que Deus dê saúde para todos e tira essas coisas ruins do nosso planeta, né? É isso aí. O aparecido, muito obrigado. Você Eu que, agradeço, que trabalha com o pessoal um, um, um, aqui na cidade e recebe muita gente rural, né? Na Recebemos, zona rural do trabalho. A Deus. Isso aí é muito importante, né? Graças a Deus. Eles formam lá uma qualquer coisa nas fazendas, no sítio, chacra. E já, graças bem vem tudo aqui. Principalmente banana, né? <risos> banana, banana, ele está falando porque foi aonde começou o, o seu comércio, é, foi com banana, é verdade, né? Com um caibinho de banana pendurado só, mais nada. Começando e hoje é o grande supermercado São Paulo. Eu estou aqui hoje filmando o Aparecido, aqui na Avenida Presidente Vargas. Esse pobre que é uma referência. Ô, oh, rapaz, vai lá para dentro, então ajuda a atender lá. Vai lá, vai. Aí, ô oh, Aparecido, muito obrigado. obrigado. Que Deus abençoe. Roberto, de... aí ó, não, Deus abençoe. O que você fez para nós? Bastante saúde, paz e um Natal gordo. Nós estamos aí, Aparecido. Um abraço. Alô. Ô, ô. O... Um compromisso agora 10 horas. 10 horas. Então você vai embora. Roberto. A eu quero conversar com você. Você não fica escorregando. Passa lá em casa, a gente. Um abraço. Deus Obrigado, abençoe, não, não, não, viu? Abençoe. Deus abençoe. Roberto Dures Rocha, doutor Roberto. Esse aí é Pío. A venida presidente Vargas. Mercado São Paulo.